Estou aqui no Rio Mafra Mix com o nosso programa na Catarina Show Hoje com uma empreendedora aqui da nossa cidade Que na verdade não é mafrense Veio de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul Próximo a Erechim, com 1.400 habitantes É isso, Eliane? Eliane é. <risos> Então, realmente eu morei, eu nasci em Mariano Moro é, agora deve estar nos 1.400 habitantes, mas na época tava em 1.800, porque é uma cidadezinha de aposentados, né? Então... Realmente é uma cidade pequena, aconchegante, e eu vim de lá com oito anos para cá, Catarina. É, Elane, e daí o, o que, que aconteceu? Você veio com a tua família, teu pai veio para trabalhar é, como gerentes de granja. É, o meu pai veio trabalhar como, eles dizem agregado, né? Ele veio para cuidar de granjas, né? Uh -huh. de, de aviários, né? Na época, que era forte na, aqui na região, né? E você morava em qual localidade aqui ou aqui dentro, na cidade mesmo? Quando a gente veio do Rio Grande, a gente veio para morar em Bela Vista do Sul. Ah, a Bela Vista? Em Bela, a gente morou em vários lugares, né, com o uhum. meu pai. Ele morou em Bela Vista do Sul, depois ele morou no quilômetro 9, morou no São Lourenço também, sempre cuidando de granjas. E você? O que que, é, que, que a Eliane queria ser quando crescer? Ah, eu queria ser dona do meu nariz, né, sabe? Ser dona de alguma coisa. Eu sempre gostei de administrar. Sempre. Comandar. É. As, como dizem assim, a pessoa tem o dom de... de... De fazer as coisas, eu sempre gostei, eu já tive outros estabelecimentos, já tive, eu já trabalhei no ramo, no comércio, local aqui em Mafra, durante muitos anos também. E é uma coisa que eu gosto, sabe? Você é, passou por várias etapas em sua vida. Com certeza. O é, primeiro emprego, Eliane? primeiro emprego eu trabalhei de babá com o seu Adilson Sabat, que eu cuidei da menininha dele, uhum. aí depois eu casei, né, engravidei, tive a minha filha, a Laila. Aí, um bom tempo eu fiquei em casa, cuidei dela. E daí veio a oportunidade de voltar a trabalhar né, no comércio, eu como promotora de uma empresa do Rio Grande do Sul, de Canoas, onde o meu ex-marido era, era representante na região. Trabalhei anos ali é, na Paviole. Aí depois saí, a gente montou o nosso próprio negócio. A gente teve panificadora, a Pãozinha, a era, a pãozinha e Companhia, ali na frente, do lado do fórum, na frente ah, do MIG, ali sim. era a nossa. E a gente tinha em Rio Negro, também aqui, né, onde que é o agora atual o mercado do seu Olivo Coelho, uh -huh. era a nossa panificadora. A gente acabou vendendo para o pessoal da Kidation, né. Então a gente ficou durante quase 10 anos, né, tocando panificadora também. Então. Já tá no sangue, tá no dom, é uma coisa que eu gosto de fazer. Você sempre, né? tipo assim, o empreendedor, que nem a gente tava comentando antes, empreendedor ele tem que ser muito corajoso, porque a gente sabe que toda a empresa, na hora que você abre, tem riscos. Tem riscos de tem. dar certo e tem risco de não dar certo. Você passou por várias etapas em sua vida. É, na verdade, assim, na época da panificadora, foi uma coisa que deu muito dinheiro. A gente comprou nossa casa, a gente é, comprei meu carro, então eu consegui investir, fiz minha faculdade também. Mas chega um ponto que, assim, é, tudo. É, você precisa é, investir, você precisa inovar e você precisa gostar do que faz. Uhum. E daí chega um ponto que eu estava mais sozinha ali, tocando o barco, como diz outro. Aí, tipo, quando um rema para um lado e outro para o outro, você vê que não dá certo. Então, a gente acabou vendendo. Também com vendas, tem é, teve o seu auge de você trabalhar como representante de vendas também, que deu muito lucro, mas chega um ponto também que as empresas, elas querem sempre estar ganhando, né? Então, quando ela vê que, que talvez né, possa estar equilibrando, ela tira de um lado, do outro. Então, também, é, como diz você, a gente passou por esses altos e baixos, né? Então, mas sempre se adaptando, né? O empreendedor, ele tem que se adaptar, né? Você sempre correu atrás, né? Sempre. Sempre não arregaceia. foi uma mulher, uma mulher inquieta Uma mulher não. que gostava de estar em... É, eu sempre movimento. digo que eu sou ligada nos 360 Não é nem os 220, né? Então, quem me conhece, quem vem lá no chalé E me vê, assim, meu Deus, tu não para, mulher Tu não senta Eu sempre digo, ah, se eu sentar, eu durmo, né? Então, sempre tô nativa, sempre gostei O tempo que eu tive panificadora aqui no centro Muita gente me conheceu E sempre me viu Eu chegava de manhã cedo, era eu quem abria Cinco e meia da manhã a gente tava ali Até antes, às vezes e ficava até fechar. Eliane, mas uh, aí que tá, a gente fez um convite pra você, porque além da gente saber, né, que essas informações que você tá passando, que você passou, é, que você correu atrás dos teus sonhos, que era o teu sonho, era ser dona do seu próprio negócio desde criança, pelo que você relatou aqui pra nós, você achou um novo amor. Isso. Então aí que começou a outra é. história. Então, queria dizer, tudo são etapas na vida, tudo são fases, né? Encerrei um ciclo, né? Onde eu tenho uma filha linda, né? Que é isso? É uma herança que fica. Mas é, nesse caminhos da gente, Deus colocou uma pessoa maravilhosa, que é o Francisco, que hoje a gente está junto já há mais de três anos e Lá onde ele mora, surgiu a oportunidade, que como eu tava te contando, tem um chalé que tava abandonado, a gente foi amadurecendo a ideia. E você não parava? Não. Você pensou, meu Deus, para aquilo, faz olhava esse negócio aquilo... aqui? Estão perdendo dinheiro? Eu olhava para aquilo e dizia assim, meu Deus, mas eu não, não acredito que isso aqui tá fechado, sabe? Uhum. Isso aqui tinha um potencial e assim, lá é meio a natureza, tem muito araucária, né, nossos pinheiros, tem muita mata, é um ambiente assim que traz muita paz, muita tranquilidade. Então, veio a primeira ideia inicial, a gente ia reformar e ia alugar, para o pessoal passar a final de semana. realmente. Sim, usar em BIC, né, que estão fazendo. Aí, pensamos, mas o custo-benefício, investimento, e como eu já lidei com panificadora, como eu gosto de fazer, aí surgiu a ideia do café colonial. Primeiro foi o café colonial, mas vamos primeiro apresentar o nome. É chalé? É chalé significa flor do sol ou girassol. Mas em é alemão. Sonnenblumen, é em alemão. Sonnenblumen Chalé. No Instagram tá assim? Tá. Tá Chalé. E Facebook também? Também, a página também. Então, vocês inovaram, porque aquela região, como é que é o nome da região ali, a localidade que vocês... Avencal do Meio. Avencal do Meio. Avencal do Meio. Então, você passando ali a entrada da Igreja Santa Cruz... É, ela dá mais ou menos uns 4 quilômetros para frente. Passa a entrada do Tinguí ali, aí no quilômetro 147 entra, no sentido Mafra, né, a Rio Negrinho, entra às esquerdas ali dá 1800 metros para dentro. Mas tem uma placa, eu temos, vi que tem uma temos, placa temos, mostrando temos, ali onde que fica o chalé. Temos, temos placa de indicação, uma BR. É, do, do, do, e você indo é no sentido do lado direito. Isso, as placas ficam do lado direito, daí mas eles indicam a entrada às esquerdas. Daí. Ah, e como que, e quais os horários que vocês trabalham? Então, hoje nós abrimos todos os finais de semana ao público nos sábados e domingos, das oito e meia até as dezenove horas, o Café Colonial, servido direto ali, a gente fica repondo, né? Das oito e meia? oito e meia da manhã, no sábado e domingo até as dezenove horas, até as sete horas da noite. Então desde manhã já tem café lá? Né? Desde manhã, o pessoal quiser... Porque é caminho de BR, né? Que nem a gente falou, a gente quer se tornar conhecido, porque na verdade é, o pessoal vem às vezes de longe, né? E, às vezes vai descer a serra lá embaixo pra entrar. tomar um café, né? Sendo uhum. que tem aqui pertinho, né? Que uhum. pode chegar então a gente, né, mudou, de início a gente abria só à tarde, aí muita gente passava, vinha conhecer e perguntava, né, nesse meio tempo já que a gente abriu, né, Aham, você o teve pessoal, essa, essa visão. isso, essa percepção que a gente teria que abrir o Aham. dia todo, né e daí você começa da oito e meia até que horas no sábado no sábado até às sete daí isso é na parte do café colonial ah tá mas daí Vai a gente tem, o, tem o, a lanchonete a gente tem a lanchonete onde a gente serve porções chope né então tem pastel caseiro essas coisas então na lanchonete ela abre a gente tem a quadra de esportes também que a gente tem uma quadra de areia oficial então o pessoal pode vir jogar vôlei beat, tênis futebol né de areia tem área de lazer, tem área kids, a gente tem parquinho, tem cama elástica pras crianças também. Oh, que legal. E daí na lanchonete todo sábado à noite também a gente tem música ao vivo e daí a gente fica, né? E vocês sempre incentivando os músicos locais? Locais. É, eu vejo, assim, é, a gente o, deu essa, o Adilson, essa, como é que é o nome do outro o lá? Bueno, né? César, César ele, bueno, assim, o Bueno, o César, o também vem cantar com a gente é, lá. É, eu vi, e vocês sempre estão divulgando na internet, Facebook, Instagram? Sempre, a gente procura, nós mesmos, né, eu com a Laila, a gente faz a nossa divulgação, a gente tira foto, pede foto pros clientes... Procura sempre, todo dia tá ali atualizando os stories, né, fazendo reels ali, colocando na página, colocando no Instagram, coisas que a gente tá promovendo. E aí deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha que, que linda cuca que eu ganhei da Eliane. Essa do que que é, Eliane? Essa é de abacaxi com creme. Ai, que chique. É. Que legal, muito obrigada. É. Vou chegar em casa. Por nada, só passar o café. É, só passar o café. Mas, Eliane, e assim, o que está que te deixando assim, mais feliz, Assim que você vê assim, nossa, foi, foi boa a minha ideia? Eu acho que é o feedback dos clientes. O retorno, assim, os elogios. Eu disse que ainda quero montar um, uma, um, umas fotinhos, uns prints que a gente brinca, né? Uhum. Porque, gente, é muito gratificante, sabe? Você ser elogiada né, pelo teu trabalho é muito bom. É sabe? trabalhar na área de vendas. É, É, é, é além de você conseguir vender, né, que é uma, é uma arte, né, mas ao mesmo tempo é aquele carinho que você recebe e não tem dinheiro que paga. Não, mas é o que eu disse ontem, até essa semana, um episódio que aconteceu, teve um rapaz que mandou uma mensagem pra mim, né, uhum. é, comentando que era aniversário de casamento, ele queria fazer uma coisa diferente e eu fiz um bolo, personalizei, e arrumei a mesa porque eu tinha outro evento, né, pra fazer pelo celular. Ah, isso que eu ia falar, é... isso que eu ia falar pra você, você também faz eventos Fazemos lá, eventos corporativos, evento. tantos no chalé como fora. Até ontem a gente fez pro Senar, né? O Senai, que eles dão cursos, né? Ah. A gente levou toda a parte do café para 40 pessoas, né? Então, a gente leva cookie, bolo, café, suco. Ah, surcha, você faz e leva no leva, lugar que levo, a pessoa Levo, sirvo quer. e depois a gente, né? Tira, ah, então né? você já modificou um pouco assim É, verdade? a gente quis fazer, tanto quanto no chalé como fora, a parte da comodidade. Porque hoje em dia as pessoas querem... É, não se incomodar, né? Então, a gente montou, tanto lá no chalé, a gente trabalha com festas o estilo festa pronta. Então, você vem lá, a gente fornece toda a parte de comida, de alimentação e bebidas. Ah, a única é. coisa que você vai, tipo... Precisar, ou se uhum. você quiser, a decoração. A gente tem quem monta parcerias com a gente ah, que, que a gente indica. Fazer e, aniversário. Isso. Aniversário. A gente já teve vários, né? Nesse meio tempo já, já teve uns, uns vários aniversários. Até quando você chegar, eu tava com a minha agenda anotando, porque já tem bastante procura, sabe? O pessoal legal. Tá, tá comentando, tá conhecendo. Então, como eu falei, esse feedback, esse o contar de um para outro que veio, que foi, que foi bom, o atendimento, a comida, então, o e ambiente. Tudo, e tudo da tua ideia de você você vê aquele espaço vazio, quer dizer, vazio não, estava cheio é. de coisa e você disse, nossa, mas eu tenho aqui, é que você também morava aqui na cidade. E é, a gente já vê o perfil do que falta pra gente, às vezes, no final de semana, né? E daí, como você veio do interior e também Isso. conviveu nas localidades, você percebia assim, ah, eu gosto de estar na cidade, mas eu também gosto de ir no interior. É. Muitas pessoas saíram no interior e vieram pra cidade e falta esse... Às vezes os pais não têm mais a terra, venderam e a Sim. pessoa não tem onde ir no final de semana que gosta de ver a natureza. Eu já ouvi clientes falaram, ah, eu tenho que trazer minha menina porque ela não conhece cavalo. A filha tem quatro anos. E você pensa em investir nesse sentido de quitação, alguma coisa assim? Pode Agora, ser. o que é o nosso projeto, assim, futuro, mais imediato, uh -huh. é a gente fazer realmente os chalés para pernoite. Pois é, isso que eu O pessoal tem perguntado bastante, tem procurado bastante, então. Vai ser a nossa próxima, digamos assim, o próximo projeto assim, de investimento vai ser os chalés para a pernoite. E quantos quilômetros você saindo do asfalto só para voltar aqui para as pessoas? Dá 1.800 metros para então, dentro. Então, é um quilômetro é já está ali, próximo. quase dois quilômetros você é já está ali. Isso, então, é bem, bem tranquilo. Bem, uh -huh. não, é, e a estrada está boa, assim, é, a gente né procura né cuidar. E é meio da natureza, né? Falei, não tem uma coisa mais gostosa do que você. E o que, que a gente quis criar? Um ambiente para a família porque como de início era só o café, aí às vezes, né, vai trazer o filho, mas você vai ficar sentado tomando café, a criança não fica. A gente montou o um parquinho, a gente tem um parque de madeira, tem tomelástica. E aí, tipo, para de noite também, né? Isso, daí aquela coisa assim, é, o marido pode jogar futebol, à noite, ah, eu vou numa lanchonete, vou sentar lá, mas a criança é impaciente, né? Então, é do lado ali, tem todo o um ambiente, a gente tem iluminação, tem um ambiente seguro, gostoso, para a família, a gente quis criar um ambiente realmente para a família, e daí agregando essas coisas né o a, a, tipo os eventos para festa eventos corporativos para fora porque aquela coisa uma coisa puxa a outra o cliente vem perguntando se faz e você diz que não né então você vai agregando não, valores você vai além de agregar valor você vai aumentando o teu negócio né sim que é essa a intenção a gente começar hoje eu tenho três pessoas que fornecem né serviço para gente mas a nossa ideia né poder ter mais pessoas para trabalharem né é, fornecer mais empregos né mais pessoas trabalhando, né? Então. E, e Eliane, esses produtos, tipo assim, eu não sei vocês produzem lá, tipo o ovo, o ovo da galinha? ovo caseiro leite caseiro, manteiga caseira, requeijão é tudo aproveitado da tudo própria tudo da nossa própria localidade, a Vila Peixe eu ali, então, bastante coisas eu pego ali, tudo pessoal, a gente procura o mínimo possível ser industrializado ah. É, bem... Nossa, é muito legal. Bem sentido do café colonial mesmo, sabe? Aham. A gente quer seguir essa linha mesmo, sabe? Ah, assim, eu não sabia que é das 8, então das 8 às. Das oito e meia da manhã Aham. até as sete horas da noite. Até o café colonial e daí depois às sete e depois, meia da noite? a lanchonete fica durante o dia todo, mas daí música, assim, ao vivo, de nos sábados à noite. quanto que é o café colonial por pessoa? Hoje a gente tá... A gente... Também já alterou isso, já viu a necessidade disso, porque quando a gente iniciou, a gente iniciou era só o valor fixo, né, nos 48 reais né, metade para criança aí né, uhum. a gente fez isso. Aí muita gente vinha na lanchonete e vinha lá e dizia, ah, mas eu queria só tomar um café com um pedacinho de bolo. Eu não queria uhum. tomar o café, uhum. né, o completo, porque eu não tô com fome, mas eu olhei esse bolo, tava tão bonito, né, me abriu apetite. O que a gente fez hoje? Hoje a gente tem a opção do café livre a 48 reais por pessoa, ou então a opção de você pagar o que você consumir, a gente colocou o nome tudo na frente dos produtos com o um valorzinho unitário. Eu acho interessante também porque às vezes a pessoa não consome muito, ela Isso. come um pouquinho, então você colocar um preço assim de 48 reais e a pessoa come um pouco, às vezes o 48 reais não é pouco, às vezes tem pessoa que come bastante. Come, mas às vezes acontece também aquela, aquele fato de uma família. Né? O homem, a mulher e dois filhos, para pagar 48 reais como é, diz você, muito, é muito às saudável. vezes é, pesa no orçamento e ao mesmo tempo como diz o céu, às vezes a criança nem come. Uhum. Então a gente viu assim mudando, deu um, aumentou bastante já o, o movimento no café, o pessoal Eu, gostou bastante. Não, bem legal, você já foi naquele café colonial que tem ali na, na subida da Serra Dona Francisca, que é de um... Sim. Já. Você viu que legal. Eu fui em muitos lugares, a gente já, por isso a nossa ideia é de montar um café. Eu com o Francisco, claro que a ideia não é só minha, é dele, então a gente arregaçou uhum. as mangas junto, uhum. né, eu com meu com meu marido. Então a gente vai muito, a gente gosta muito, sabe? A gente foi em Balneário, a gente vai em Curitiba, a gente foi em Gramados onde a gente vê que plaquinha de café colonial, a gente já opa, aqui, vê que é o que, que tem, o como que é o ambiente assim. Só que claro, esses ambientes assim mais sofisticados, eles oferecem produtos assim com nível mais elevado, mas ao mesmo tempo que eu falei, perde toda a identidade de realmente um café colonial, que é um cookie caseiro, com requeijão caseiro, né, um bolo feito com, né, bolo realmente feito com, com a gente não faz com mistura pronta a massa, a gente faz trigo, né, o trigo, o leite, o ovos ali, tudo a receitinha da, da avó, digamos assim. Mas, Eliane, muito obrigada, agradeço, gente, eu né? quero ir lá conhecer o lugar. Ah, venha mesmo. É, eu, eu, quando eu escreo, as meninas, as minhas amigas ali do, da localidade, ali do uhum. Santa Cruz, a Rege tinha falado pra mim, e teve mais gente que falou pra mim, daí a Rosália, que Tô cunhado, tinha me falado e eu já tinha pensado em ir atrás de você, mas eu não tinha teu contato. Uhum. Porque eu acho muito interessante a pessoa se veja você veio de fora, ao mesmo tempo você aderiu, é, pensou assim, não, é Mafra minha cidade é. e você não deixou, assim, se criou uma coisa ali que naquela localidade não existia. Em Rio Negro, o turismo rural é mais desenvolvido. É, mas graças a Deus, hoje Mafra tá tendo uma visão bem melhor. A gente está tendo um incentivo, a gente está fazendo parte de, de um grupo. Eu, vi, eu tô eu uhum. estou no Instagram uhum. que tem todo o turismo rural da Isso. cidade. A gente faz parte é... de, um, de um projeto, né nós entramos que ele é mais ou menos um ano e meio de, de treinamento, de, de informações, sabe? Pra com assessoria do tá. Sebrae, então assim, para a gente realmente montar um negócio e que esse negócio prospere e que vá para frente. É, Eles tentaram uma época com a piscicultura, que era a festa do peixe. Isso. A festa do peixe era para incentivar o turismo hum. rural, para ter bastante pés que pague, para ter é, as pessoas é, incentivar... que que começasse esse turismo. Não é turismo, é que o, o próprio agricultor pudesse ter o seu negócio e não precisasse porque tinha muito êxodo rural. Agora não, agora as pessoas que moram no interior, elas não querem vir mais para a cidade. Não, porque está tendo muito incentivo e o custo, digamos assim, a valorização desse produto, né? É, tanto da agricultura como da, do, da, da, da agricultura familiar, da agricultura maior, né? É, tem, a gente vem... Teópolis também, não sei se você já viu, que Itaiópolis tem um monte de produção de frutas. Sim. É muito legal, você vai lá e pega, come. Nossa, é, é tipo assim, mas é isso que tá, é a, é a valorização e o incentivo e o olhar, tipo assim, dos empreendedores, da, da própria sociedade, prefeitura, junção de tudo isso para que va valorizar. Acreditar. Isso. É o potencial. Hoje, tipo assim, as cidades pequenas, elas têm um poder, assim, é, de atrair turismo muito grande de turista. Só que uhum. é, sozinho você não faz, né? Então, hoje a gente tá tendo esses projetos ali junto com a prefeitura. A gente tem o Caminhos Rurais, tem as, é, esse as tem rotas. tem o Instagram. Quem quiser ver, é, quem tá assistindo nós, dá pra ir falando. É, quem, tá, quem tá assistindo nós aqui é o Caminhos Caminhos Rurais, que é o Demafra e a gente tá em é, Rotas e Roteiros do Quiriri, que são 14 municípios que estão tendo incentivo do Sebrae. Mas no Instagram Sebrae. tem no Caminhos... Caminhos Rurais, que é Demafra. Demafra que uhum. até eu comecei a seguir, é bem legal, porque você conhece ali, tem vários... Né, Isso, várias, tem né? os, o artesanato, tem a culinária, tem, tem bastante coisa ali, sabe? E tem o café o café ali da, da Vila Roots, também tá também ali, né? Também, tem todos os... Tipo assim, Sim. o pesquê, é, tem a... O sítio tem nós estamos também. Aí tem, tem bastante pessoal, sabe? É, não, não, é, bem... é muito legal mesmo. E eu agradeço a tua presença. A Gina, eu que Desejo agradeço muitos. a oportunidade de estar aqui falando né, sobre o meu trabalho, sobre o nosso empreendimento e convidar todos, né? Isso! <risos> Fala de novo a rede social aqui para o pessoal então, gravar. Para quem quiser seguir nós, nós somos Sono em Bloom em Chalé, a gente tem a nossa página no Instagram, no Face. E estamos aí, venham nos conhecer, temos bastante material já colocado nas redes sociais. A gente tem o nosso número, entra lá, entra em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Muito obrigada, Eliane. Eu que agradeço, Catarina. Desejo sucesso para todos vocês, sucesso hum. para nós, né? Com ah, certeza. Porque nós estamos tudo. estamos aí na área do comércio, Isso. né? E agradecer a você que está assistindo nós aqui no programa na Catarina Show e até a próxima sexta-feira.